Se liga aqui nesse vídeo, eu vou pegar as entradas do meu grupo VIP aqui, ó, exatamente, ó. Vou pegar as entradas do meu grupo VIP em tempo real. Olha a sequência que a gente, que nós estamos neste exato momento, ó. Ó, ó, ó, Olha isso, vai vendo, ó. E eu vou pegar algumas entradas em tempo real aqui agora, neste exato momento com você, pra você entender como que funciona e pra você ver se nosso <risos> robô vai acertar ao vivo aqui em no tempo side, real com você like ou não, juntamente com o nosso grupo VIP. Música <risos> Olá, ah, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira. No vídeo de hoje, como você já viu, né, eu vou entrar aqui pegar algumas apostas, algumas entradas que o meu robô manda no nosso grupo VIP aqui da Tropa Milionária em tempo real, fazer essas entradas juntamente com você aqui para você ver a nossa taxa de acertos, tá? E automaticamente você entender um pouco melhor sobre o mercado também. Primeiramente, o nosso bot ele trabalha no mercado de ambas marcam. É, na verdade, esse grupo, que é o nosso grupo de oportunidade padrão, tem 4 mil pessoas hoje, nós também temos um grupo de máximas de mercado, tá? Como você pode ver aqui, ó, que também é muito, mas é muito assertivo, não tá focando aqui, ó, máximas de mercado. Também temos de futebol é futebol real. É, eu vou deixar um link aqui na descrição, caso você queira saber mais sobre o, o Tropa Milionária, sobre o grupo VIP e tudo mais. Vou deixar um link aqui que vai aos três grupos juntos, os três grupos inclusos para você, mais o curso, tá? Vem um treinamento com todas as aulas, passo a passo, vou deixar aqui na descrição se você quiser saber mais, beleza? Bom, antes da gente começar a pegar as entradas aqui agora, eu quero pedir para você, primeiramente, se inscrever no canal. Tá? É, eu tô tentando entregar o máximo aqui pra você Pra você ter resultados, pra você ganhar mais dinheiro Então em troca disso eu quero te pedir Pra você se inscrever neste exato momento aqui no canal E também te fazer um convite Quero te convidar pra entrar no nosso grupo gratuito Aqui, olha, tem um grupo gratuito Com mais de 24 mil membros Hoje, vamos ver se foca aqui a câmera Olha só, mais de 24 mil membros Eu mandei inclusive uma entrada lá Agora há pouco pra galera, ó, de graça E já deu o greenzão Olha a quantidade de green seguidos que nós mandamos lá dentro do grupo, ó Pera aí, só pra você, ó. Aqui, ó. Green. Vai segurando, ó. Ó, outro green, olha aí, ó. Então é assim o tempo todo lá dentro do grupo free também. Então entra lá, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Tá abaixo do vídeo. Entra lá no grupo gratuito também. Enfim, então vamos embora. Vamos começar a pegar as entradas do robô aqui agora. Vamos lá. Ó, então vamos lá, só para você entender, ó. O robô acabou de mandar algumas entradas no grupo, porque é 24 horas, então não paro. Então já tem uma entrada aqui da Euro para começar. E essa da Premiere, vamos acompanhar as duas aqui em tempo real pra gente ver, ó. Premiere Shipping, vou começar aqui no número 18, minuto 18, ó. Esse jogo aqui, ó. Falta 40 segundos, eu vou entrar aqui juntamente com você, pra você, como é simples de apostar, ó. Ambas marcam, tá? Você vem aqui nessa opção aqui de para o time marcar, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Para o time marcar, deixa eu só ajustar o foco aqui, ó. Clicou aqui, ok? Vamos colocar aqui 50 reais nessa. Aí a Euro nós vamos acompanhar, Tá? Porque não vou entrar nas ruas ao mesmo tempo, não, mas nós vamos acompanhar se vai bater green. Ó, a euro já foi no minuto 20, beleza? Então, nós vamos ver. Olha a sequência de greens que está dentro do nosso grupo, ó. Que é pra você ver que é o relatório da última hora, tal tá? Na última hora tivemos sete entradas, sete greens, nenhum red. Olha a sequência de greens que estamos exatamente exato momento, ó. Acho que, se eu não me engano, nós estamos com 19 greens seguidos. Em um pouco mais de uma hora que o relatório novamente, ó. Olha só pra você ver, ó. É muita entrada consecutiva, muito greens seguidos, tá, ó. Tá? Aqui, novamente, mais um ainda. Aqui que veio um red, ó. Então olha a sequência que veio de greens antes desse red aqui. Aí, depois, ó, novamente, mais uma sequência de greens de novo. Ontem, pra você tomar noção, nós pegamos uma sequência de 52 greens consecutivos, mano. Foi muito louco. Tipo assim, não tem como não bater meta, né? Mas, enfim, olha só. Começou o jogo aqui da Premier. Vamos acompanhar essa ambas marcam aqui. Um chute e Um gol. Ou seja, se o Newcastle fizer um gol aqui agora, a gente já bate essa entrada que eu mandei aqui, né? Que eu fiz. Ou seja, já dá green de primeira já no grupo, tá? Gol, pronto. Olha só pra essa velocidade. Já bateu no minuto 18. Primeiro minuto, pronto, esquece. A gente precisa nem acompanhar mais. Já deu o green aqui já. Vamos ver aquela euro? Se aquela euro já começou? Se não tiver começado, dependendo, a gente até pega ela, ó. A euro foi... Vamos descer a tela toda aqui. A euro está no minuto 20, ó. Olha lá, a galera já começando a colocar os emojis ali, né? Que já bateu green já, a euro está no minuto 20, né? O primeiro jogo. Vamos ver se já começou. Minuto 20. Vai começar agora. Vamos entrar também. Vamos colocar mais 50 reais. Ou seja, se bater aqui, ó, eu farei basicamente 100 reais aqui em menos de 5 minutos com vocês aqui, ó. Tá? Vamos ver. Então pra você ver, ó, é muito simples de você pegar a entrada, como você viu ali. É menos de 30 segundos, basicamente. Você clicou no jogo, né, o, o, lá dentro do grupo VIP. Deixa eu pegar o celular pra mostrar pra você por dentro aqui, pelo celular. Então você entrou na, na partida aqui, ó. Deixa eu virar a tela aqui pra você ver. Então pronto, ó. Entrou aqui dentro do, do, do grupo, né, o robô já manda o link aqui, ó. Você clica no link, já vai direto. Tá? É, não vai direto pro jogo tá Vai direto pra aba de futebol virtual Você precisa clicar na aba de futebol virtual Pesquisar o campeonato e o jogo tá Tô tendo um problema só com o meu foco ó. pronto Então é simples, vai começar o jogo ó. Ou seja, se nessa Euro aqui também der ambas marcas Os dois times fizerem pelo menos um gol Nós já batemos também A entrada, vamos ver Se não bater de primeira, aí a gente entra no segundo jogo Pênalti Ou seja, ó, vamos ver Se vai sair um gol cara errou, o cara errou o pênalti, mas vamos acompanhar. O padrão, mano, do nosso robô é muito forte, o padrão que a gente tem. Tanto que a gente não dá mentoria ensinando né, esse padrão, porque é um padrão secreto nosso, tá? Eu vou te mostrar a nossa taxa de acerto para você tomar noção ali, na taxa de greens que a gente tem. Tá acima de 95% para você tomar noção, é coisa de louco, tá? Vamos ver esse ataque da... Cara, Suécia de Rosa... Tipo assim, Suécia de rosa não tem absolutamente nada a ver, né, velho? Ó, vai terminar o primeiro tempo? Vamos ver se sai um golzinho nesse lance aí pra finalizar o primeiro tempo? Não. Ó, esse jogo tá com cara de 0 a 0 Acabou o primeiro tempo, tá com cara de 0 a 0 Aí, aí, o que que acontece? Se o primeiro jogo não bate, a gente entra no segundo. Tá? Vamos acompanhar ali, ó. Primeiro lance do segundo tempo, bola pra fora. Deixa eu tentar tirar esse quadradinho da frente aí. Ataque dos caras de novo, ó. Da Suécia. Vamos ver. Pra fora novamente. Ó, esse jogo aí tá com cara 0x0. Se, se não sair um gol agora, vai ter que entrar no segundo jogo. Vamos ver, ó. Saiu. Saiu um gol. Se tiver mais um lance da Suécia, por exemplo, dá, dá pra bater de primeira ainda esse green aí. Vamos ver se vai ter mais um lance ou se vai terminar o jogo. Mas eu acho que vai ter mais um lance. Tem mais um lance, mas é da... Da Ucrânia, então, ou seja, não vai bater. Ficou 1 a 0, 1 a 0 o jogo. Ou seja, agora nós temos que fazer a proteção, tá? Porque na entrada, só para você entender aqui, ó, foi minuto 20, minuto 23, 26, 29. Ou seja, no 20 não bateu. Então agora a gente entra no 23, né? O padrão do nosso bot é muito forte. Então você vem aqui na opção, ó, para o time marcar, ok? Clica aqui no terceiro campo. A gente colocou 50, então agora nós vamos botar 100 reais. A odd tá 2,10, tá muito bom. E o que, que eu costumo fazer também? Eu costumo analisar as entradas juntamente aqui, ó. Deixa eu entrar aqui para você ver. Com o meu site de análise, tá? Deixa eu só fazer o login aqui no site. Deixa eu atualizar a página. Ó, agora vai. Deixa eu clicar aqui. Acessar. Pronto. Vamos clicar aqui na Euro. É que atualiza os resultados dos jogos automaticamente em tempo real. Você quiser que noção, ó. Então, minuto 20 não bateu. Minuto 23 não bateu. O que, que a gente consegue ver aqui por alto, olha geralmente os jogos estão ficando no máximo quatro partidas sem sair, ou seja, tá ficando poucos jogos sem sair, é, demorando para sair ambas, então, é também provável que saia, até porque esse jogo que vai começar agora, olha, tem 58% de chance de sair, então vamos acompanhar, vamos ver se vai bater, né, mas assim, ah, Júnior, mas e se levar um red? Gente, é red, faz parte, a partir do momento que você faça congestão, a parada pode e é, né, long... visando o longo prazo, você sempre vai terminar lucrativo, Entendeu? Ó, vamos ver aqui o jogo, já começou Esse é o jogo do minuto 23, pessoal Vamos ver Croácia e quem? Não, não preste atenção, República Tcheca Ó, um chute do cara ali Chute bem ruimzinho, né? Não sei se ele tocou Se chutou Pênalti, quer ver? Sabia Vamos ver, se fizer um pênalti É, fizer o gol nesse primeiro tempo aí A gente tem grande chance de Bater esse green Gol ou seja, a gente precisa de um gol da República Tcheca agora para bater esse green Se bater esse green nós fizemos aí 100 reais Basicamente em menos de 10 minutinhos Aqui, né? Com duas entradas que o nosso robô mandou Ó, começou o segundo tempo o Lance da Croácia Até agora só teve chutes da Croácia Gol, nor foi para fora Só teve chutes da Croácia, não teve um chute da República Tcheca No jogo Quando é assim eu acho até bom, porque na hora que geralmente o time ataca O outro time ataca geralmente faz gol De novo Croácia, ó Caramba, só chute da Croácia Ó, ah, oh, de novo Caramba, a República Tcheca não deu um chute sequer, mano Acabou o jogo Pronto Beleza Não bateu O que, que a gente faz, tá? Vamos entrar no terceiro jogo aqui, ó Ó, de 1.90 Tem grande chance de bater Eu vou colocar um pouco a mais O certo seria colocar 200 Vou colocar um pouco a mais Porque a odd está um pouquinho mais baixa do que 2 Então vou colocar 210 aqui, tá? Tá? Esse jogo vai ser entre Bélgica e Inglaterra. E como eu sempre vou correndo atrás do site de análise aqui, eu acho que bate, tá? Vai bater, com certeza. Não tá ficando sequências grandes, não. Vamos ver os outros campeonatos, só pra ter uma noção. Pra quem quiser saber também sobre o site de análise, eu vou deixar aqui na descrição também o um link, tá? Pra você ter uma noção do site de análise, ó. Olha a Superliga, mano. Superliga também tá muito boa. Olha só, não tá ficando mais que três jogos, olha. Sem bater ambas marcas Então tá muito boa pra pegar entrada É bem provável que bata aqui agora nesse minuto 22 E deixa eu ver se o robô mandou mais entradas lá no grupo ó, Mandou mais, mandou mais uma euro aqui Mandou mais uma Premiere aqui também Premier 27, vamos acompanhando também A Premier 27 ali, só pra gente ter uma noção Deixa eu ver se já começou Vai começar agora a Premier 27 E no jogo anterior 24 bateu Vamos acompanhar também se essa 27 vai bater Neste momento aqui, ó Aqui com o pessoal da minha equipe tá 23 ruins seguidos no total no grupo, tá? E aí vamos ver se vai bater nessa, nessa entrada da Euro, a gente tendo pro terceiro jogo, né? Vamos ver se vai bater ou não essa, essa entrada aí, tá bom? Ó, três segundos pra começar. Vamos acompanhar e vamos ver o que vai dar nesse jogo aí. Vamos torcer pra dar bom, pra gente terminar lucrativo aí nessas, nessas entradas que a gente tá gravando aqui pro YouTube. Vamos ver. Quem tá atacando primeiro é a Bélgica, ó. Cruzamentozinho O goleiro pegou Agora vamos ver, ó De novo a Bélgica atacando A bola na área O chute Pra fora de novo Agora é a vez a Inglaterra atacar, hein Vamos ver se a Inglaterra faz um gol Se a Inglaterra quer é que bastante fazer um gol primeiro, eu acredito muito no, no, no Green One. Pra fora a agora o o Vamos a acompanhar Falta pra Bélgica Pra fora de novo, mano Porra, tá entrando nada, mano Tá entrando nada, mas vamos ver Nosso padrão é muito forte Se mandou é porque Tem grande chance de bater, vamos ver, ó Inglaterra novamente Pegando todos os goleiros Caramba, tá fechando os gols Ó, outra bola da Inglaterra A Inglaterra atacando bastante, hein Bola na entrada da área ali, tabelou, chutou e... Gol. Ó, um gol da Inglaterra. Ó, lance a Bélgica. Vamos torcer agora. Vamos ver se vai bater green. Ó, gol. Olha Bate... lá, já apareceu aqui, ó. Bateu. Aí, ó, se a gente pegar aqui, então, ó. a gente somar, aí, ó, bateu green. 210, voltou 400, né? Ou seja, recuperamos... Essas duas entradas que nós fizemos aqui antes Com 50 de lucro, ok? E teve essa outra aqui que a gente fez Foi a primeira que nós fizemos que bateu de primeira 50 reais que voltou basicamente 50 de lucro Ou seja, fizemos 100 reais de lucros aqui no total Nessas duas entradas que o robô mandou E tem essa outra aqui abaixo que eu fiz também, ó para pra você ver, ó 100 reais voltou mais 210 Então, ou seja, ó Três entradas, três greens Mais de 100 reais Mais de, no caso aqui, 200 reais de lucro Nessas três entradas que eu fiz. Vamos acompanhar, só pra gente ver aqui agora, ó, essa Premiere 27, ok? Vamos acompanhar essa Premiere 27 só para ver se já bateu também. Então, tô te mostrando aqui em tempo real as entradas do nosso robô para você tomar noção como que funciona, tá? Premiere 27, já tá rolando o jogo, 0x0. Vamos acompanhar essa entrada aqui, ó, 27, 30, 33 e 36 para ver se vai bater também. Permanecer essa sequência de greens. Nesse exato momento estamos com, agora, com essa que a gente bateu aí, 24 greens consecutivos em uma hora, basicamente, tá? Ó, vamos ver. Chute pra fora, eu acho que vai pro segundo jogo. Só pro segundo jogo eu vou entrar com um valor menorzinho. Porque o que acontece? Eu já bati minha meta hoje. É, eu mandei uma entrada mais cedo no free também. Então minha meta já tá batida desde cedo. Então pra não, eu gosto de seguir, então eu não vou arriscar. Mas vamos entrar nesse primeiro jogo, nesse segundo jogo aqui, pra gente acompanhar em tempo real. Né? Vamos lá, vou clicar aqui e vou colocar agora. Vamos colocar 50 reais também, vambora. E pra você ter uma noção do que eu tava falando para vocês aqui da taxa de acertos do robô, só para te mostrar, ó, nós mandamos o relatório aqui agora há pouco. Não. Aqui, ó. Esse relatório aqui, ó. Olha a taxa de acertos. 95%.45. 95,45% de taxa de acertos. 130. 129. É, 126 greens aqui nesse relatório, mas já saiu 1, 2, 3, 4, 5 greens depois disso. Ou seja. 126 Com 531 greens no dia já, tá? Nosso robô, 95,45% de taxas de acerto na tropa milionária. Para você ter uma noção, eu acho que não faria sentido é, ter 4 mil pessoas, ó. Deixa eu tentar focar aqui, ó. 4 mil pessoas, como você pode ver no grupo VIP, já temos 4.015 pessoas no grupo VIP. Deixa exatamente. Não teria sentido ter 4 mil pessoas pagando para estar no grupo não estivesse gerando bons resultados para essa galera, né? Mas vamos lá. Ó. Começou o segundo jogo aqui da premier, Vamos acompanhar. Eu entrei nesse jogo também, como vocês puderam ver aqui. Cabiciada ali, o goleiro pegou, hein? Vamos ver se vai dar bom nesse jogo aqui também para a gente. Ó, agora o ataque ali do time de amarelo. A bola na área. Chute e gol. 1x0, um ou seja, se... Uh, esse time de vermelho, né? Qual que é o time que é esse, gente? O Palace fizer um gol, ó, 2x0. Se o Palace fizer um golzinho, a gente bate green de novo, ó. Mas é só o time do. Qual que é o nome desse time, gente? 3x0? Não. Do Norwich. Eu não sei se é isso que fala, que pronuncia mesmo. Mas enfim, releva. Esse time de amarelo aí tá ganhando 2 Se o Palace fizer um golzinho no segundo tempo agora, a gente bate mais um green novamente do robô. E o ataque é deles, hein? Vamos torcer. Nossa senhora, na rede pelo lado de fora Olha lá pra você ver, ó Devagarinho, ó Olha, pá, quase Vamos ver Agora novamente o ataque dos caras Pra fora também Vamos lá, Palace, faz um golzinho pra nós Faz o gol do Green Faz o gol do Green pra gente Aí, ó, ataque dos caras Vamos lá Ai, ai, ai, ó o gol do Green Ai Gol, pai Mas esse robô é muito bravo, mano. 2x1, 2x1, ó. Vamos atualizar aqui já nos apostas. Olha lá. Norte palos, 50 voltou mais 55. Ê <risos> família, essa é a tropa milionária. Por que a galera curte tanto o nosso produto? É por isso, mano. Olha a sequência, mano. Olha, ó, green. Green, é, ainda não atualizou com o verdinho, porque o robô espera acabar todas as, todas as partidas, tá? Pra atualizar com o um greenzinho igual tá aqui, ó. Ó, green, tá vendo? Ó. Aí o robô mostra automaticamente, né? Um minuto que saiu o green e o placar do jogo ainda, ó. Um a 1, um, minuto, 8 oito, tá vendo? Ó. E mostra aqui em qual jogo que foi, se foi no primeiro, no segundo, tá vendo? Olha a sequência que, que estamos neste momento, ó. ó, ó. Aqui é relatório, tá? Esse xzinho, vocês estão vendo que é relatório. Tô na entrada que deu red não, é relatório, ó, ó, ó, então assim, muito bruto. Então, vocês viram, três entradinhas que nós pegamos aqui em sei lá quanto tempo de vídeo, desde que a gente pegou aqui a primeira entrada, né, sem contar o início do vídeo, o momento que eu peguei a primeira entrada aqui, talvez 15 minutos, fizemos aí uns 200 reais mais ou menos, 150, 200 reais aqui agora. Mais ou menos isso, tá bom? Enfim, se você quiser saber mais sobre o grupo VIP, eu vou deixar o meu número aparecendo aqui na tela. Você pode me chamar lá no WhatsApp, que eu mesmo vou estar te respondendo no WhatsApp. Vou deixar o link da, da página também com todos os detalhes aqui abaixo. É, e é isso daí. Espero que você tenha curtido. Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, tá bom? Para você receber os próximos vídeos. Já deixa o seu like e deixa um comentário aqui abaixo também. Tamo junto e valeu!